<risos> e aí, Gangue do Mal? Primeiro mostra a modelita do pai, né? Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Não, mostra direitinho, Ó, oh, voltinha. Morra de inveja, filho. Aqui, ó. Mandei bordar aqui. Nossos patrocinadores. Ó. Então é isso aí, então, né? Vamos chegar... Esse vídeo é legal, hein, amor? É, Pensa esse no vídeo, tá. vídeo a ah, galera aqui, esperou ó. muito o tempo. Vou fazer um vídeo aqui mostrando pra vocês sobre o roll hein? Isso gente pede pra mim, hein? Nossa! Verdade. Sim. Mas como pede? Isso é um? Então, isso aqui é um molde, certo? Eu já tenho esse molde pronto faz bastante tempo. Eu já te, fiz uns roll aí, né, amor? Lembra aquele Me primeiro que eu fiz no corda. seu carro? nossa senhora! <risos> Vou falar é. pra você, pra chegar aqui... Foi tempo, hein? Ah, louco, meu. Tudo louco. Ainda vendi pra um amigo meu aí, no Wilson. Até de cano de PVC ele e... fez. Ah, louco. É. Ah, bom. Mas graças a Deus estamos evoluindo, né? É isso aí. Aí depois que eu fiz o da Juliana, fiz esse molde aqui, ó. Esse arame aqui, quem assistiu o forro do, do o vídeo do forro do teto aí vai saber. Esse arame aqui é de forro de drywall. Sabe pra quem... Se, se for no... Em loja que vende material para colocar drywall, essas coisas, tem esse arame aqui. Tem vários tamanhos. Só que tá vendo que ele foi emendado aqui? Ó, é, e é molinho Pra dar o tamanho. Beleza. Se não na sua, cidade, na sua cidade não tiver, compra aqueles caninhos de freio de Fusca. Custa 10, 12 reais. Isso aqui também é bem baratinho. Eu fiz esse negócio aqui, ó, para ele não sair da posição. Essas travas aqui, ó. para ele não fechar aqui e não dobrar tudo e tal. Então, essa é a posição. Dentro. que pra que amor? Dentro do carro. Isso aqui, ó, vem cá, mostra aqui. Ó, isso aqui eu fiz um moldezinho aqui dentro, ó. Ó, é daqui. Ele Entendeu? É, é um molde. É um molde. Isso aqui é hum. pra gente usar como, como base, como um ponto de partida, certo? Através disso aqui. Quem está chegando agora no canal não acompanha, acompanha os outros vídeos. Tem vídeo aí ensinando a a fazer curva, tudo. Todo esse processo vai ser usado aqui, entendeu? Um vai usando no outro. Esse aqui, ó, estou fazendo um roll de duas polegadas. Ó, como é que tá ficando? Isso aqui depois, ó. Pega, pega a curvinha ali, mano. Passa mão para mim. Aqui, ó. O que que vai ser usado? Esse eu estou fazendo com, com tubo de 2 polegadas de inox. Estou fazendo para um menino que pediu, o Maurício que me pediu, até Andradina ele mora. Certo? Essa, usei essa curvinha aqui. Como que é o nome dessa curva? Curva, curva de 2 polegadas de inox. Ó. Uma dessa eu usei para os dois paguei 25 reais nessa curva não é caro. Pa, cortei até chegar primeiro eu fiz essa base e até aqui depois eu fiz essa base copiei dessa as duas ficar igualzinho entendeu ó cortei aqui até chegar nesse nessa parada que segue o, o desenho do molde tá vendo que segue o molde qual a solda essa é a solda elétrica. Com eletrodo de inox, eu só uso eletrodo de inox. A que máquina é cima aqui. na CS Ferramentas é, eu tô usando a máquina baratinho. que eu tô vendo a CS Ferramentas, lógico. Maquiel de 220, certo? Eu só uso eletrodo de inox de 2 mm Inox 316, é top, pode comprar sem medo. certo? Então, cortei, pá, pá, pá. Cheguei nesse ponto aqui, ó. Fiz a trava daqui, que essa trava vai ser presa. Essa travessa aqui, ó Usa como estrutura E pra prender o cinto e o banco Ele vai usar banco de alumínio Igual era no carro da Juliana, certo? Aqui, pessoal, ó Pra fazer esse... Olha esse encaixezinho aqui, ó Eu fui desbastando, desbastando, desbastando E fui tentando fazer o um encaixe Ó Um exemplo Eu vou cortando aqui, ó e vou desbastando, desbastando, até fazer o um encaixe. Na hora que eu conseguir fazer o um encaixe que eu quero, o que, que eu faço? Eu cato um papelãozinho, dobro em cima assim, ó. E risco aqui por baixo. Aí eu já tenho o um molde do, pro outro lado e pro lado de lá também, certo? Ó, um exemplo. Ah, deixa eu dar uma dica, dica, hein? Coloca aquele negocinho de dica. Se você quiser traçar uma linha reta aqui no tubo, ó... Um exemplo, eu quero traçar uma linha reta aqui, ó. Como que você faz? Uma cantoneira. Se você catar uma cantoneira e colocar aqui no tubo, ó... Não tem como ela ficar torta, tá vendo? Ó, não tem como. Ela vai ficar sempre reta. Então aqui você consegue traçar uma linha reta. Por que usa isso, ó? Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma linha reta. Ó. Eu venho traçando... Traçando... Vocês vão entender. Calma aí. Ó, até chegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Pra quê? Para os dois pra uma, uma, uma, um, uma veiazinha dessa. Uma voltinha dessa, não ficar torto com a outra. Na mesma perfeição. Na mesma medida. Aqui embaixo. Certo? Aí, pra você achar o meio pro outro lado. Pera aí, meu. Ó, um exemplo. Mostra aqui, amor. Essas é importante que vai usar muito aqui, ó. Por exemplo, aqui é o meio, certo? Eu quero achar o meio do outro lado. Muitas vezes eu faço no olho. Mas o jeito, um jeito certo de fazer é o quê? Você cata um papel. Vira aqui, ó. Aí você traça uma linha aqui, ó. Ó. Marca essa linha que você marcou aqui, você marca aqui, ó. E aí você envolve o papel e marca aqui em cima. Certo? Junta esses dois pontos. Dobra. Você tem o um meio para outro lado. Marcou aqui. Só colocar de volta. Marcou aqui, você tem o um meio para outro lado. Certo? Pá, pá. Você vai achar o um meio do outro lado. Certo? Isso. Essa dica é importante para você manter essa arco aqui reto, porque senão você, tá vendo, ó, mostra aqui que aqui vai ter uma linha aqui, ó tem ah, a linha aqui? Tem um risco p... ainda ou de ficar mexendo saiu? Tem um, um pedaço. Então, ó. é de ficar mexendo com a luva ele sai, ó, ah. tá vendo o risco? Aqui um risco. Vai ter o um risco pra ele manter o arco reto assim, ó quer ver, ó ó, se você olhar o arco assim, ó ele tá reto, porque senão se você soldar esse mais envesado assim ele já vai ficar aqui assim torto, Entendeu? Então é importante traçar essa linha Certo? E essa linha dá pra usar em um monte de coisa Vamos hum, deixar o... Aí, ó, dá pra ver direitinho Aqui, tá bom? Aí é. Compramos esse refletor aqui pra poder ajudar na, na iluminação Que a gente quer passar o melhor pra vocês Um vídeo top que dê pra entender legal, certo? Ó, tá vendo aqui? Aqui, pessoal, tem vários tipos que dá pra você fazer Quer manter o banco? Dá pra fazer aqui, ó Desce aqui, ó E enfia aqui no meio dos dois bancos, ó desce ali. Nesse caso essa gaiola e o, o cara, o Marcelo, não vai usar banco traseiro. Então eu vou fazer igual da Juliana. Para esse carro eu vou montar uma gaiola. Depois se vocês quiserem acompanhar no Instagram vocês vão ver. Eu vou usar o banco e vou usar o tampão. Vai sair o ferro daqui, vai por cima e dobrar ali para baixo. Muito fechou? Legal, né? Então se vocês quiserem Ó. ver Perfeitinho, se quiser uh, usar o banco, é, é no. Isso vai servir pra qualquer carro esse molde, né, amor? Tirando o um, molde. Qualquer carro. Tirando Tira o molde, molde do seu carro. Por isso que é importante ter o um molde do seu carro. Pode ser Fusca, Corsa, Opala, Chevette. O carro que for fazer. Aqui, ó, uma dica que eu dou é que quer usar o banco? Atravessa aqui, ó. No, no vão dos dois bancos aqui, ó. Prende um tubo ali, ou senão aqui do ladinho também, ó. Dá pra colocar aqui na caixa de roda, ó. Vem um aqui assim. E um ali assim. E aí... Depois a gente vai mostrar o gol com o banco. Tem um é. feito no banco. Com é banco. Aí. Fechou? Com banco e sem banco. Aqui, ó, nesse paredão aqui, ó. É o pátio de apreensão dos veículos da cidade. Ali dentro tá cheio de carro. Cheio, cheio, cheio. E esse carro aqui também é de lá. E aí eu peço pro dono aqui, ele deixa eu usar como gabarito. Pra mim não riscar os meus. Por dentro, tudo aí, ó. Então pera aí que eu vou mostrar pra vocês ali como é que tá. Ó. Que eu fiz, lembra o gabaritinho Lá pra fazer os cortezinhos, ó Tá aqui um gabaritinho aqui, ó Feito aqui Fiz os daqui, ó Fiz uma, uma travinha ali Outra aqui Soldei aqui no lugar, tirei Passei só uma lixinha pra escovar Bonitinho Aqui é o nosso arco, ó, pera aí Ó Fiz aqui também pra prender aqui, ó Tá vendo? Prendi só com arrebitezinho aqui, só pra ter o lugar ó já dei um acabamento mais ou menos aqui na solda não dá nem para ver que tem uma emenda ali né mas vai, vai melhorar ainda acabamento final aí eu passo essas duas cordas aqui ó para ele ficar bem travado ó tá vendo ó? uma corda aqui e uma corda lá vou pontear lá pontear aqui pontear os quatro lados bonitinho e e aí eu arranco isso aqui fora e soldo tudo fora Aí aqui ainda a gente vai decidir se vai ser um X ou se vai ser só duas travessas assim, não sei ainda Fechou? Mas é isso, isso dá pra fazer no carro, tá? Dá pra fazer no carro Liguei a braba E agora eu vou soldar ali e aí arranco fora E aí dá pra fazer tudo fora, entendeu? Isso aqui que nem eu falei Uma gaiola estética, viu pessoal? Se quisesse fazer ela é, funcional assim, para carro de corrida, essas coisas, esse tubo teria que ser mais grosso, com a parede de pelo menos 2 mm. Teria que ser soldado ali, ó, soldado nos pontos, sabe? Aqui é só um negócio estético, igual é as minhas, só estético para ficar bonito, tal. Claro que não dá para se dizer que ela ela traz uma pequenininha segurança, mas não dá pra se dizer que ela vai ser funcional numa batida ou num capotamento, entendeu? Então é isso, se você for montar um carro de corrida aí, pelo amor de Deus, hein, bicho? Pelo amor de Deus, não vai fazer desse jeito não, que não vai funcionar, tá bom? Isso aqui é só mais estético, vai ficar bonitinho do jeito que a gente gosta, fechou? Agora eu vou mandar a solda ali, mandar a solda. Depois que eu pontear tudo, dá pra tirar essa corda e tira tudo daqui... E leva lá pra dentro. Fechou? É só pra vocês verem aí como é que a gente tá fazendo. Aqui atrás deu até pra fazer um, um cordãozinho mais ou menos já. Certo? Olha lá. Agora vou arrancar ela daí. Que daí dá pra fazer tudo na bancada. Ó. Soldei ele já também, ó. Dei uma ponteadinha aqui, ó. Lá do outro lado. E agora eu vou arrancar ela daqui. Partiu bancada Aí a é braba Só tirar oh, Quer dizer, já tirei Agora é só levar pra dentro fazendo a bancada Mais calmo, mais tranquilo Dá pra dar um capricho mais na solda Depois é só acabamento Quando precisar tirar do carro, por exemplo Tira É proibido, todo mundo sabe Já falei Ah, vou para um lugar longe Ou pra um algum outro lugar Arranca fora ah, vou para um evento, vou andar Onde eu vou é suave Coloca É isso, tira e põe, é facinho tirar e pôr. Isso aí O que que eu faço para fazer o X? Eu coloco o ferro aqui. Mostra daqui, moro Eu coloco o ferro aqui, ó E aí, aqui é meio que no olho Eu traço mais ou menos no olho aqui uma risca Por exemplo, aqui e aqui, certo? Aí eu vou lá e corto E aí eu corto sobrando um pouquinho e vou desbastando. Mostra aqui, amor. Ó. Tá vendo aqui, ó? Os pedacinhos que eu vou tirando, ó. Tudo que eu vou desbastando, ó. Que eu vou tirando aos pouquinhos. Porque. Pra não dar ruim. Certo? E aí. Quando chegar num ponto que tá quase encaixando. Aí você vai na. Na lixadeira. No, no disquinho de. Na flapzinha. E vai desbastando. Até ele encaixar. Encaixou. Ó. O bichão encaixou aqui O que que faz? Mostra aqui, amor mostra, mostra daqui, ó Pra pegar aqui em cima, ó Aí você vai dando uma amassadinha aqui, ó Tá vendo? Martelando Mostra o outro ali, amor Martelaninho, ó Até ele encaixar, ó Você pega aqui um ferrinho Uma barrinha de ferro Vem cá, amor Coloca uma espuminha embaixo para não rascar, não, não, uma borracha embaixo, uma barrinha de ferro, para ela não riscar aqui, e aí você vai aqui amassando, ó. vai batendo, batendo, batendo até encaixar, até encaixar, ó, viu como encaixou encaixe ficou bem bonitinho, agora aqui é só fechar de soldinha, fechar de soldinha lá, o que, que eu vou fazer aqui agora, nossa queridinha corda, amarro ele aqui para ele ficar na posição, Paulo. Paulo? Sim. Então é isso. Ó, eu e o dono do carro entramos num consenso de não fazer o X. Eu expressei minha opinião pra ele e ele tava aberto a, a ideias, né, desde o começo. E aí eu falei pra ele que assim eu acho que ficaria melhor, só meio X, igual os carros de rali lá da, da Alemanha. Aí entramos nesse consenso e deixamos só meio X. Achei que ficou mais limpo, preencheu o espaço... Mas ficou mais limpo, eu achei top E aí, agora eu tô polindo, certo? Tô mostrando o polimento aqui com a furadeira Porque no meu direct lá, algumas pessoas comentam que não consegue fazer polimento com a furadeira Então, vou mostrar, dar umas diquinha, basiquinhas só No polimento com a furadeira, certo? Ó Boina Boina de sisal, pedra marrom Pra começar Depois vai ser... Boina jeans, pedra branca Depois a boina de bri Pedra azul, certo? Ó, vem cá, mó pertinho Quando você for polir, ó Tenta fazer um X, ó Você vai aqui, não vai Tipo, tudo, sabe? Pega um pedacinho aqui, ó E vai assim Aí volta Mas devagar, sabe? Vai assim, com a boina assim, envezada e volta. Sempre fazendo um X, ó. Depois, você vem aqui, ó. Sempre fazendo um X, porque o risco que ela fazer aqui, na hora que você vier fazendo X, ela vai tirar o risco que a boina deixou. Certo? Ó, você vem assim. Depois, você vem assim. Outra dica também de polimento é o quê? Nunca! É o seguinte, você tá polindo aqui. Enquanto você não terminar de pulir aqui, você não vai o outro lado. Porque tem gente que faz o quê? Tô pulindo aqui. Aí ele tá de olho aqui. Certo? Ele tá pulindo aqui metade. Aí ele vê um risco aqui, ele larga aqui e vem aqui. Aí ele daqui ele já vai para lá. Entendeu? Acaba virando uma bola de neve. Então é isso. Faz aqui. Ó. Aqui. Depois aqui. Sempre em X. Fechou? Vou mandar o pau aqui e depois vocês vão ver o resultado. Senão vai ficar, ó. Zero. Vai. Tô com a cara preta? Não, não tá não. Então, tô aqui pra finalizar o vídeo, né, mano? Puta que felicidade que eu tô, Vou sair da frente, senão vai confundir duas beleza. Eu e a gaiola, né? Mostra a gaiola, amor. Oh, nossa. Olha isso, como olha ficou que bonito. brilho. Deixa eu virar aqui, tá pegar no sol, né? Tem que pegar no sol, né? Olha aqui. Olha a que linda. Hã? É? Aí, ó. Deixa eu mostrar. Aí, Mostra aí, eu Sou mais bonito. Não se Não, a gaiola é.. Você tá indo Lembra a solda lá que ficou hoje? toda feia? Olha aí como é que tá bonita, ó. É, a soldinha, é isso ah, que eu é. tenho que mostrar, ó. Vou ter que... Cadê? Vou um vídeo. Cadê a, a. Aqui tem uma a emenda. emenda. Aqui tem uma emenda, aqui tem uma emenda, aqui tem uma emenda aqui tem uma emenda. Dois lados. Que coisa linda. Vou gravar um vídeo mostrando como que fazer específico disso. De como fazer a solda. Aí vou fazer um outro vídeo de como dar esse acabamento na solda. É que daí isso aí. fica bem especificadinho. É isso aí. Fechou? Coisa Pô, linda. No corpo? Não, mas bonito tá você, embalada a vácuo. Eu me confundo. Entre a beleza entre eu e o Rodrigo. É, requinte. eu também você acho. É louco, olha isso. Muito bonito. Hein, amor, lembra aquele que você falou aquelas, aquela vez pra mim? O que, amor? Que nós íamos nos eventos, via os carros com essas coisas aí e falava que um dia não vai ter. Verdade, não amor. Não vai Nossa, uma achava dessa. lindo demais. Aí, ó, hoje nós conseguimos fazer, ó. É. E você também consegue fazer, eu tenho certeza. Qualquer um Sim. consegue, né, amor? Isso, na galera, isso que é Essa legal, é né? Essa é a nossa intenção, filho. Que eu sei que todo mundo que tá aqui no canal é sonhador igual a gente. Que vai nos eventos, fica vendo os carros, Verdade. vê umas pecinhas fala... Verdade. Eu tenho certeza que olha assim e fala, eu nunca vou conseguir ter isso. Era o que acontecia com a gente, com esse tipo de coisa. Porque se você for pagar pra fazer um negócio desse, não é barato. E Verdade. não porque os caras estão cobrando caro, é porque realmente é caro. Material é caro, mão de obra é cara, tudo é caro. Mas. Não tem como. Se você aprende a fazer, só paga só material. Só material, facinho, assim, olha aí, ó. Mas foi bem pouquinho, viu? Bem pouquinho. Nem se compara, não né? Nem se compara, é. Então. Vem, vem finalizar o vídeo, mano. Eu tô feliz pra caramba. Ficou muito bonito. Acho que eu vou fazer um do seu carro. Ótima assim, ideia. Ó. Vamos arrancar o meu e, e vamos fazer? esse. Acho que eu vou fazer mesmo. Eu gostei ficou, dessa. Ficou muito legal. Gostei. Vai mudar, então é Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que façam, né? isso aí. Ou que pelo menos inspirem vocês a fazer. Não se preocupem com os primeiros resultados, né, amor? É verdade. É isso Não aí. Não se preocupe com os primeiros resultados, mano. É isso, você é não vai começar a fazer uma gaiola hoje Sem aprender a soldar, sem nada E ficar assim, ó Não vai Eu tô soldando o caminho Então vocês vão tentando, vão fazendo Faz uma, faz com o amigo é, cê, Não cê só uma gaiola, com é, tudo, tudo, né, mano? Você sempre vai melhorando Sempre é, evoluindo verdade, verdade, O que eu errei na gaiola da Juliana no, da, Na gaiola do meu preto Eu não erro nessa mais, entendeu? É. Então sempre você vai melhorando Fechou? Polido na furadeira, hein? Adorei o resultado. Ai, amor, você tá tão bonitinha. Peraí, deixa eu dar um toque sensual. Não, não, não, teu ciúmes. Fecha, fecha, fecha. Um fecha, toque fecha. sensual. Fecha? Que é, é louco, hein? Tchau. Most... Fiquem com Deus. <risos> Beijo.